Certo, então, vou começar. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Estamos aqui em mais uma edição, do extensão entre olhares, uh, remotamente, assim como aconteceu na edição anterior. Lembrando que essa é uma iniciativa do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é, esse departamento é um departamento vinculado à Procuradoria de Extensão. Né? O Extensão Entre Olhares, ele nos convoca a refletir sobre a extensão, sobre os fazeres é, que nós realizamos, esse fazer extensionista, né? como é que é, ele reverbera a academia, né? é, nas pessoas envolvidas, nas comunidades e na sociedade. Né? Esse encontro ele faz parte do 22 Salão de é, que se chama Conectando Vida e Construindo Conhecimentos. E, justamente nessas né, conexões, hoje nós estamos com uh, um grupo de convidados de diversos locais né? professora, professores. Uh, lideranças comunitárias, com as quais vamos conversar sobre extensão Sim. e lutas sociais. Nós temos seis pessoas convidadas, e são eles, a professora Maria Rocineide Ferreira da Silva, eh, que é da Universidade Estadual do Ceará, é enfermeira, é professora do curso de saúde da família, e coordena um projeto que se chama Espaço EcoBé, que é muito interessante, é, trabalha com práticas integrativas e complementares de saúde, e ela vai nos falar um pouquinho mais sobre a formação desse espaço, sua inserção, sua atuação comunitária. Né? Também temos o professor Roberto Henrique Amorim de Medeiros, que é professor do bacharelado de saúde coletiva da URGS, e coordena o projeto de extensão clínicas de território, desenvolvendo uma série de ações com o Quilombo dos Machado, que é um dos quilombos urbanos que temos em Porto Alegre. Nós temos também uh, o professor Ignacio Maria Benítez Moreno, que é professor do Departamento Interdisciplinar do Campus Litoral, norte da URGS, e coordena o projeto Botos da Barra e temos três lideranças uh, comunitárias. Né? Temos o Jamaica, que é liderança da comunidade Quilombo dos Machado, o Ivan, que é do Sindicato dos Pescadores de Imbé, e o Leandro, que é liderança da comunidade de pescadores. Então, uh, agradeço muito a nossas convidada, nossos convidados, Uh, e vamos fazer uma roda de conversa sobre essas experiências, articulando com o fazer extensionista e a ênfase nas lutas sociais e nas contribuições para as comunidades. Então, para iniciar, eu queria convidar a professora Rocineide para que ela falasse um pouco sobre o Espaço ECOBE, a rede de formação solidária com uh, os cuidadores e formadores uh, e educadores desse espaço. Né? Então, uh, professora Rocineide, agora passo a palavra né, uh, para ti. Bem-vinda. Quero muito agradecer o convite, né? à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à pró-reitoria, ao departamento citado, à professora Patrícia e à professora Gabriela, né, que a gente já conhece, a professora Gabriela, de longas datas. É, tive a oportunidade de conhecê-la aqui, de onde eu falo, que é o Ceará. Né? E, é, como ela já me apresentou, é, a gente está aí numa frente... É, a gente está com alguns projetos de extensão e o um destaque aqui hoje é o ECOBER, é né, que significa vida e que começou aí durante uma, uma jornada bem importante, que foi uma reunião da sociedade brasileira para o progresso da ciência que aconteceu na Universidade Estadual do Ceará. Então, naquela época... Né? Nós estávamos, eu sou enfermeira de formação, no curso de enfermagem, né, e tínhamos colegas, médicos, enfermeiros, que estavam aí, né, e que a gente pensou de ofertar um espaço de cuidado, como os grandes eventos pautam, né, que ao invés de oferecer aquilo que é tradicionalmente, né, se oferta, se oferta com as nossas práticas é, que, de cuidado, que, na verdade, estão muito mais relacionadas às a, a, a, doenças do cotidiano, a gente pensou de é, trazer as práticas tradicionais, aí é, sim as práticas que lidam muito com a produção da vida nos territórios para esse movimento. E aí organizamos dois espaços. É preciso que a gente diga aqui alguns nomes que ficaram marcados né, com, com, com, com nós: ah, ah, na época, a professora Vera Dantas, é, o, o pessoal do, da, da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, mas também aí os índios, tapebas, né, as mulheres em movimento, os grupos que estão ali situados naquele entorno da universidade, porque aí a gente começou a pensar que era um espaço, que era um movimento que a gente ia fazer também, dos movimentos ocuparem a universidade com algo que sempre fazem muito bem, que é cuidar das vidas, né? Aliás, das vidas e daquilo que é humano e não humano, no nosso entorno e dentro da nossa universidade. Então, foi um movimento muito interessante e que a gente aprendeu né, que, desde o nome EcoB, a gente precisava é, partilhar essa construção, compartilhar. Né? Nos respaldamos muito nas bases freirianas né? e nesse conjunto de práticas que já estavam dadas, as práticas integrativas de cuidado, mas também, aqui no Ceará, a gente resolveu é, fazer a oferta das práticas populares de cuidado. E aí, é, a construção do espaço né, foi uma construção que foi feita pelo, pelos, pelos índios tapebas. Tá? Na época, a gente conseguiu um financiamento com o, com o Ministério da Saúde para essa construção. É, e foi muito interessante né, ver, inclusive, a ritualização desse processo. Nós fizemos aí um, um ritual do Toré para receber todos né, uma roda de cuidado onde tão, os movimentos sociais populares, os, os acadêmicos, docentes e discentes, as instituições estiveram presentes ali, e naquela reunião, a gente viu a importância de como esse espaço de cuidado, ele, é, é, ele, dava, ele possibilitava a vocalização e uma pequena mostra né, do que já se fazia em termos de cuidado, de cuidado nas comunidades. E é, depois dessa reunião, depois de um, de, dessa reunião que a gente muito, muitos de nós aqui conhecemos da sociedade brasileira para o progresso da ciência, esse espaço de cuidado se fixou na voz de um educador popular como um lugar da extensão comunitária. Né? Muitas vezes a universidade não chega nos lugares onde deve chegar. A gente sabe disso mas nós temos professores, professoras, estudantes que têm tido uma militância para que essa universidade ela se mostre, ela se abra, né? ela de fato faça o que a extensão deveria fazer, que eu acho que é, é, é exatamente o que a palavra um pouco diz, né? tensionar espaços que estão para além daquele lugar onde muitas vezes nós estamos, né, ou achamos que estamos, porque os nossos estudantes, os nossos professores, docentes, discentes, eles estão numa diversidade de lugares que muitas vezes nós não conhecemos e sequer reconhecemos ao, ao nos ver. Então, o ECOBEC é esse espaço de formação, né, um espaço de formação solidária que, tem, a partir dos movimentos populares e de alguns professores, alguns docentes e discentes da Universidade Estadual do Ceará, tem possibilitado, é, a partir da arte, a partir da pedagogia freiriana, né, a partir do encontro entre esses corpos que produzem vida em diferentes territórios, produzir também uma formação. E aí, uma formação que a gente é, acredita mesmo que é possível de fazer a transformação social capaz de construir mundos possíveis, né? mundos, é, e de revelar mundos existentes. Então, o reiki, né? a, a, a, a, as vivências biocêntricas, agora, por exemplo, está acontecendo online a, o som das taças tibetanas, né? como o processo de cuidado, a gente foi se reinventando nessa pandemia, e a religação de saberes, né? como a gente aprend aprendeu com Paulo Freire, né? não há um saber maior nem um saber menor. Né? Os, saberes, os saberes disciplinados, eles não são maiores do que aqueles saberes que não tiveram a oportunidade de estar nesse lugar da universidade. E aí o ECOBET tem sido esse lugar, né? esse lugar de troca, esse lugar de experimentação, esse lugar onde a gente vê aí é, do saber da experiência feito, né? onde todos nós partilhamos esse ensinar, esse aprender, porque, inclusive a gente parte dessa, dessa premissa freiriana né, de que não estamos acabados nunca. Né? Se engana quem chegou ao doutorado, né, que já, tipo, a é um pós-doutorado, já aprendeu tudo que tinha que saber. Talvez esse sim esteja acabado. Né? Mas somos seres sujeitos epistêmicos e todos é, com esse potencial de inacabamento, que é o que faz continuarmos seguindo na construção e na produção de um mundo melhor, né? E de um mundo que acolha o bem-viver para essa coletividade, né? Inclusive, que nós hoje pautamos na defesa do SUS. Acho que é isso, professora Gabriela. Muito obrigada, Rocineide. Uh, agradeço muito as, as contribuições. Uh, lembrando que o Ecobé é um espaço muito especial, né, construído uh, a partir de um curso de extensão com técnicas da permacultura, da bioconstrução, da agroecologia, nessa perspectiva do bem viver, né, é uma experiência muito linda. Uh, nós agora, então, vamos uh, passar a palavra para o professor Roberto, o bacharelado de saúde coletiva da URGS, que coordena as clínicas de território e desenvolve uma série de ações é, junto à comunidade do quilombo dos Machado. É, então, Roberto, gostaria sim que tu pudesses falar do projeto de, de território e as ações que vocês têm desenvolvido junto ao quilombo dos Machado. Vamos lá, tem que contar um, um pouquinho sem usar muito tempo. Só tem que voltar. Oi. Uh, sem usar muito tempo, vou ter que contar um pouquinho da, da, de como é que se chega a isso, né? inclusive essa denominação clínicas de território. A história de um, de um pesquisador, né? que um professor universitário acaba uh, ocupando, né? sendo, se tornando, ela diz muito também da, da, da trajetória pessoal, da trajetória profissional né? de cada um de nós. Né? E 18 anos antes de chegar à universidade, de, de me tornar então, um professor com dedicação exclusiva, né, eu trabalhei cotidianamente uh, na clínica, na clínica psicanalítica, trabalhando com o sofrimento psíquico subjetivo das pessoas, das coletividades. Né? E 10 anos desses 18 foram desenvolvidos também uh, no, próximo dos territórios, ou seja, como trabalhador do SUS, como trabalhador de uma unidade básica de saúde num dos territórios periféricos aqui da capital do, do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Né? E quando eu venho para a universidade como professor do curso de saúde coletiva, eu confesso que eu fiquei um pouco encasquetado, que é um termo que a gente diz aqui, não sei se a gente diz em todo lugar, é, com aquela coisa de que o, o sanitarista, a sanitarista, ela não, não atenderia, ela não, ela não teria uma prática de atendimento junto às pessoas. Né? E, e aí eu fiquei muito perdido, né? porque o que me constituía era a clínica, era exatamente o, o trabalho junto às coletividades, aos indivíduos, né? e, e por dez anos nessa experiência na atenção básica, junto e aproximado aos territórios, eu pensei assim, não, peraí, tem, tem uma clínica assim, né? Existe uma clínica que não é a clínica uh, sob o ponto de vista da racionalidade médica, não é essa clínica que, que de alguma maneira captura também os outros sentidos de clínica uh, das, outras, das outras profissões, seja psicologia, seja odontologia, enfim, né? todas que trabalham em alguma medida com clínica, mas é uma clínica feita de território, então, a ideia do Clínicas de Território, assim como, como eu também né, que acompanhando a, a fala sobre como é que se dá esse nome ECOBER, né, é um nome que a gente deu para uma prática em projeto de extensão envolvendo uh, alunos e alunas de variados campos do, do, do conhecimento, de muitos cursos de graduação e até pós-graduação, Seja o pessoal da saúde coletiva, que eu recebia nesse projeto de extensão, seja o pessoal da psicologia, que também buscava, talvez, pelo, pelo significante clínica, o pessoal da geografia, talvez, pelo significante território, né? mas o pessoal da... Tive alunos da, da, da assistência social, alunos do, do, da arquitetura e urbanismo, né? Uh, ou seja, era um, e da educação física também, ou seja, era um, era um grupo multidisciplinar onde a gente começou a propor o seguinte, uma experiência com o território vamos andar no território, vamos conhecer o território a partir de caminhadas a pé e aos poucos a gente foi constituindo o que hoje já é uma estrutura procedimental que a gente chama então de clínicas de território, não como algo já fechado e determinado mas como uma estrutura procedimental onde cada um vai, vai colocar algo de si, vai fazer do seu jeito, mas pautado pela lógica do derivar pelo território, especialmente a caminhada a pé, a criação de situações por estar no território, derivar a escuta, então o escutar, o escrever com vistas ao mapear ou a produção de alguma coisa que impacte aquilo que foi desenvolvido a partir desse procedimento de você estar em território, você escutar as narrativas desse território e a partir daí uh, produzir né, uma expressão daquilo que seria uma ação de impacto nessa, nesse contexto que você entrou em contato. Então, isso eu estou falando assim muito rapidamente, mas demorou de 2016 até 2019 praticamente para que a gente pudesse ir amadurecendo todo esse processo, e a partir daí começar a ter os primeiros uh, desenvolvimentos práticos, pragmáticos né, de, desse, desse trabalho. Então, uh, um deles, a partir do momento que a gente constitui essa forma de trabalhar, né, uma dessa, dessas, da, das produções disso foi essa aproximação junto ao Quilombo dos Machado, né, uma, uma comunidade quilombola urbana aqui de Porto Alegre, salvo engano, é a capital onde mais tem quilombos urbanos no país, né? uh, e o Quilombo dos Machado é a comunidade com maior número de pessoas, o número de, de moradores, né? chegando a quase mil moradores. Né? E em 2019, antes mesmo da, da, da pandemia chegar, nós já fomos uh, convocados, de alguma maneira, nós somos convidados para constituir, participar de um grupo de apoio no contexto da saúde a essas comunidades quilombolas, em especial no início ao Quilombo dos Machados. Por conta de uma percepção que desde 2017, 18, por aí especialmente em 18, com a, com a eleição do governo que aí está, né, uh, a ocorre, uma, uma, a partir da sensibilidade dessas comunidades e do próprio movimento social, uma percepção de que, além da situação natural de vulnerabilização uh, que essas comunidades e que as pessoas que compõem essas comunidades sofrem, seja por via do racismo, seja por via do desamparo estatal, né, da invisibilidade social, Uh, já existia ali uma situação de, de, de alarma, né? ou seja, a gente precisaria constituir um grupo de apoio multissetorial né? uh, uh, na medida que esse grupo pudesse auxiliar as comunidades quilombolas a pensar saúde, acesso, proteção, redes de cuidado. E vejam que em uh, 2019 não ainda existia o, a pandemia, né? a gente nem, nem tinha ouvido falar ainda disso. Então, foi nesse sentido que eu passo a participar de um grupo de apoio em questão da saúde às comunidades quilombolas, e nesse sentido a gente passa a fazer exatamente esse trabalho de andar pelo território, se aproximar do território, começar a escutar as narrativas, que foi muito por via das reuniões desse grupo de trabalho, que depois passou a ser uma reunião uh, virtual, né, por conta da pandemia, ou seja, pouquinho antes da pandemia a gente já estava começando a conversar e organizar propostas de trabalho uh, em apoio, promoção, prevenção, educação e saúde para aquilo que depois viria a atravessar todo o trabalho tomar conta das preocupações imediatas, que é a Covid-19. Então, acho que para a primeira rodada eu vou uh, introduzir dessa maneira e uh, que a gente possa seguir falando, então... Trazendo mais notícias desse trabalho. Muito obrigada, Roberto. E agora, então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Ignácio. O professor Ignácio Maria Benítez Moreno, que ele coordena o projeto Botos da Barra para que ele nos conte um pouquinho como é que é esse projeto e como é que é a interlocução com a comunidade. Então, professor Ignacio, a palavra bom, está com o senhor. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo trazer um pouco desse universo da pesca aqui do litoral norte. Né? bom eu, A minha área de expertise né, são os mamíferos marinhos, e eu coordeno né, o projeto Botos da Barra, que busca preservar né, e manter Viva a pesca cooperativa entre pescadores e botos de larrilho, né? O boto, como é conhecido aqui, que é, né? Para quem não conhece, na baía do Tramandaí, a gente tem uma prática praticamente única no mundo, só ocorre aqui em Laguna, no sul. do Na verdade, é uma prática única do sul do Brasil, onde pescadores e, e botos aprenderam a trabalhar em conjunto para aumentar a captura de tainha, né? A gente tem isso bem presente no estuário aqui do rio Tramandaí e em Laguna, mas também a pesca cooperativa ocorre de forma quase se perdendo, eu diria, em torres. E em Araranguá, a gente não sabe como, em que pé ela anda, e em Rio Grande já se perdeu. Então, é uma interação muito frágil entre os seres humanos e animais selvagens. Em todo o Atlântico, né, existe isso também na Mauritânia, na África, mas também se perdeu. E aqui a gente tem a chance então, de ver essa interação. É incrível, né, nos nossos, embaixo dos nossos narizes, aqui nos nossos olhos, aqui na barra do Iltramandai, a poucos metros, né, é, das pessoas. E aqui a gente, existe então um grupo de pescadores que dominam, né, o conhecimento tradicional de como pescar com o boto. Existe toda uma interação de sinais. O boto sinaliza o pescador. Então, como é que funciona? Basicamente, o boto vai cercando os cardumes de tainha, leva para a margem, faz um sinal para o pescador e o pescador joga essa tarrafa onde o boto sinalizou. E aí, né, o pescador se beneficia porque ele, né, nessas águas mais escuras, ele consegue ver o grupo, é, consegue capturar o um grupo de tainhas, e né, os pescadores nos contam que o Boto se beneficia de várias formas, né, seja pegando aquelas tainhas que vão embora da rede ou usando o pescador como barreira né, para que as tainhas não fujam. Então, né, aqui em Tramandaí existe uma família, né, são, são duas linhagens de. de de, de botos que ocorrem aqui na área, uma delas, por exemplo, nós é, temos a Geraldona. Os pescadores, né, pela pela constante trabalho com os botos, dão nome a esses animais. Então, desde que o animal nasce, à medida que ele vai, né, ganhando característica, o pescador vai reconhecendo, recebe um nome. Então, nós temos o caso aqui, por exemplo, da Geraldona, que já tá aqui desde a década de 90 na Barra, muito fácil de, de ser vista, com seus filhotes, né, o Chiquinho, a Rubinha, o, é, o Ligeirinho, né. O, aí a rubinha tem seus filhotes, né? Tem a esperança, tem o rubinho, né? Então que são os netos da geraldona. E aí então essa essa atividade pesqueira ela está correndo sérios riscos, né? Pela degradação do hábitat, pela falta de políticas públicas para para os pescadores, né? É pelo desenvolvimento desenfreado aquele litoral sem pensar em projetos de, né? de desenvolvimento sustentável, né? É a pouca visibilidade que os pescadores têm dentro da sociedade, apesar de gerarem né é, produtos super importantes na segurança alimentar a gente vê que ainda as poucas pessoas conhecem a pesca aqui a gente tem muito muita gente comprando peixe de fora em vez de comprar dos pescadores daqui e eu também coordeno um projeto chamado né monitoramento pesqueiro da, ati monitoramento da atividade pesqueira na, no estuário do rio tramandaí que visa então junto foi construído junto com os pescadores a partir de uma demanda dos pescadores a partir da proibição da pesca do bagre, para tentar entender então em que, em que pé está esse estoque de animais que estão ameaçados de extinção, para que eles possam ser capturados de forma sustentável, caso os dados nos apresentem esse resultado. E o Ivan né, pode falar um pouquinho sobre isso, ele está desde o começo da construção, o Leandro também nos ajudou, por exemplo, a gente tem trabalhado bastante com os pescadores, no sentido de né, buscar políticas públicas, buscar a inserção do pescador, fortalecer a pesca, né, não a pesca cooperativa, mas a pesca, a atividade pesqueira como um todo, porque a gente precisa né, é, empoderar o pescador a gente vem perdendo território, vem perdendo espaço na sociedade é, né, com as, por exemplo com práticas muito é, prejudiciais ao meio ambiente né, então com, né, com destruição do hábitat, dos recursos pesqueiros né, dos, né, dos berçários das espécies. então a gente vem trabalhando no sentido de né, juntar junto com o conhecimento, é, científico com conhecimento tradicional para buscar a preservação né, da biodiversidade local. E, é, e o Leandro, por exemplo, né, foi que nos ajudou muito é, a criar uma política pública que tornou a pesca cooperativa um patrimônio sociocultural gaúcho. E por aí vai, a gente vem trabalhando então nessas políticas públicas para valorizar a pesca o pescador e todo o seu conhecimento tradicional, né, que são práticas geralmente sustentáveis, né, a gente percebe que a pesca artesanal ela tem um impacto muito menor que a pesca industrial, e a gente quer mostrar isso para a sociedade, viabilizar essa atividade para que o pescador tenha visibilidade na sociedade, possa vender seu produto de forma justa, né, e que as pessoas tenham acesso a, uma, a um alimento capturado de forma mais sustentável, né, e né, um produto local, que também acaba gerando menos impactos, né, no meio ambiente. Então, acho que para início de conversa, né, eu acho que gostei de esses pontos, eu acho que o Ivan pode falar um pouquinho mais do Mopert, que é um projeto bem interessante, né, que está sendo construído com muitas entidades, é um projeto bem complicado, bastante difícil, mas que é bem interessante, e, enfim, depois, qualquer coisa, a gente continua a conversa. Muito obrigada, professor Ignácio. E agora, então, eu gostaria de convidar as lideranças, né? Vamos começar, então, com Ivan Vasconcelos, né? que é presidente é, da... Ele é presidente da Federação dos Sindicatos dos Pescadores do Rio Grande do Sul e também do Sindicato dos Pescadores de Tramandaí. E a pergunta, né? É, para a nossa conversa, eu pediria que o Ivan falasse um pouquinho né, é, sobre o projeto e, e como é que é essa relação com a universidade, com a comunidade, né? é, como, é, como é que se dá, como é que é a visão né, é, do papel da universidade para a comunidade e para as entidades é, nas quais é, você atua. Ok, boa tarde a todas e a todos. Né? É, bom, a questão da na na, a, na a universidade ela é fundamental, ela é importante assim, a, a, a ciência, a pesquisa é, em todas as comunidades, né? É, então, para nós enquanto entidade, sindicato, colônias, né, é, associação de pescadores é, todos têm o é, um entendimento, pelo menos nós na, na, né, no, no conjunto das lideranças, de que é, a universidade ela é fundamental. Né? Assim foi a discussão e a busca né, do campus da, da URGS aqui para Tramandaí. Né? Nós temos hoje aí o Seclimar aí que faz um excelente trabalho, está né? aí a prova aí é, do que o professor Ignácio acabou de é, é, de colocar a, a importância é, da, da universidade nas comunidades, né? É, todo aquele trabalho de pesquisa, de, de, de construção, de debates, né? É, é claro, todo toda toda é, todo o trabalho ele tem uma, né, uma, uma resistência às vezes daqui do, da da de quem está lá na base, lá às vezes não entende muito, né? É, que você tem que dar informação, né, mas para nós ele é, é, ela é fundamental, se não fosse a universidade, nós estaríamos hoje perdido na questão é, do que o Ignacio acabou de colocar aí, por exemplo, do Mopert, né, que é a que é o monitoramento da espécie do, do, do bagre, que é um, uma espécie que está proibido a pesca, não só no Rio Grande do Sul, mas também em parte do país. O único estado, o único estado que é permitido a pesca do, da espécie bagre é em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo tem um instituto de pesquisa, né, que há 30 anos vem trabalhando a, a pesquisa, a informação, o trabalho da ciência, então é o único estado que hoje permite a pesca das espécies bagre. E, com isso, a universidade nós fomos buscar junto à universidade é, a parceria para que a gente, é, pudesse coordenar esse trabalho, uh, para que a gente tivesse a noção é, qual é que realmente era a situação dessas espécies, né, nós tivemos o primeiro processo ali, foi o decreto 51797, né, é, que proibiu é, aqui no estado do Rio Grande do Sul e depois a 445, é, o governo federal, né, é, esse processo hoje do, do Mopert, ele é judicializado, né, é nona vara federal, é, que autoriza né, depois de um debate, depois de um trabalho de dois anos, quase três anos de discussão, né, é aonde a, a universidade, a URGS assumiu a, o, processo, o processo de coordenação junto com a prefeitura do Imbé, prefeitura de Tramandaí e as entidades, lógico, claro que com os pescadores, né? Então vem se fazendo um trabalho de pesquisa, de busca de, de, de informação não, hoje, é, o Mopert, hoje, ele também pesquisa as outras espécies. Então, a universidade, ela é fundamental, nós temos a FURG, que faz um excelente trabalho na, na, na Rio Grande, né, então, as universidades, elas se envolvem, elas vão a campo, é, é, é, o que as entidades não tem condições de, de, de buscar, a universidade tem, né, claro, tem que buscar projeto, tem que buscar recurso, né? Então, é, a extensão, a universidade, ela é fundamental Nas, é, nas comunidades né? Digo isso o, do, do exemplo aí, hoje, que nós temos aí Da URGS aqui do campus, no, da URGS é, Seclimar né? Que ela é fundamental é, Nós tivemos um exemplo claro no, no, no processo Quando nós construímos Está é, aí o, o Leandro, que é da Colônia Z40, que hoje está à frente da, do, do Fórum do Litoral Norte. Né? É, nós construímos uma lei a 15.223.2018, né, no Estado do Rio Grande do Sul, é a primeira lei né, no, no, na, na história do Estado que ordena a pesca no Estado do Rio Grande do Sul. Quem que esteve envolvido nesse processo? As universidades. É, a extensão. Então, isso é, é, ela é fundamental no, no, no processo né para que a gente possa é, é, que essas informações, elas é, venham trazer é, qualificando o nosso debate, para que a gente possa buscar as políticas públicas, para que a gente possa né é, ter uma linha de, de debate qualificado. É, a 15223, ele é um processo, uma lei que nós aprovamos por unanimidade dentro do, da, da Assembleia Legislativa, sem nenhuma emenda de deputado. O que está na lei é puramente aquilo que a pesca, o setor pesqueiro queria para ordenar o Estado do Rio Grande do Sul na pesca. Então, um, um dos itens de hoje de grande debate é o, é o artigo 30, que proibiu a pesca do arrasto nas, é, nas 12 milhas. É, o que, que quer dizer isso? É, isso é, é o criatório, isso é o desenvolvimento do setor pesqueiro, principalmente a pesca artesanal. Né? Nós conseguimos, é, junto com, com, a, com a FURG, com a URGS, né, com, com toda essa, essa base da ciência, convencer o governo do Estado, convencer a Assembleia Legislativa, convencer a, a PGR, e aprovamos a lei dentro do Conselho Gaúcho de Pesca, ao qual a gente faz parte. Né, que é o Conselho Gaúcho hoje, é essa ferramenta que foi deixada pelo é, governo Tasso, uma, uma ferramenta importante, né, então esse é, é, é o começo do debate, então a universidade para nós, ela é fundamental na nossas comunidades. Muito obrigada, Ivan, e agora, então, vamos conversar um pouquinho com o Leandro Miranda, que é da Coordenação do Fórum de Pesca do Litoral do Rio Grande do Sul e secretário da Colônia de Pescadores de Tramandaí, a Z40. É, eu pediria, então, Leandro, que tu falasses um pouquinho dessa relação das comunidades pesqueiras com a universidade, né, dessa articulação com o MOPER, de monitoramento da pesca no Rio Tramandaí, né? É, e quais são as questões nessa relação, né, com a universidade, com os projetos de extensão, junto à colônia de pescadores? Bom, boa tarde, né, a todos. Muito prazer estar aqui com vocês, estar compartilhando os saberes, né, a, a, a, essa experiência de cada um que traz. Bom... Falar das comunidades tradicionais, né? A gente sempre remete o pensamento dos saberes empíricos, né? Então, a gente, existe toda uma tradicionalidade e quando a gente traz para esse por esse palco, né? Que são as políticas públicas, os atores hoje que envolvem a cadeia produtiva da pesca, a universidade, governos, órgãos fiscalizadores, nós temos ainda dentro das comunidades uma grande apreensão, né? Existe ainda uma resistência, na própria questão de reeducação, né, da participação deles, porque por muitos anos eles vêm desenvolvendo as atividades, né, com seus saberes, transmitido muitas vezes por pais, avós, né, e daqui a pouco vêm medidas, né, que são estatísticas, pesqueiras, palavras que antes não eram ouvidas, né, que nem ordenamento, monitoramento, né, que é necessário para eles mesmo para comprovar a existência dessa atividade a resgatar a dignidade, a valorização de trabalho e de renda, né, dentro desses locais, desses territórios. Nós temos ainda uma grande ausência de políticas públicas, né, nos âmbitos municipais, e eu falo isso muito abertamente, porque a gente não tem, na maioria das câmaras municipais, nas comissões de discussões, a pauta da pesca, né, o, o, o professor Inácio fez uma... uma uma boa lembrança, né, que nós conseguimos em 2018, na indicação para a Assembleia Legislativa, para reconhecimento, então, tornando a pesca colaborativa como de interesse cultural do Estado do Rio Grande do Sul, né, essa relação da pesca cooperativa ali do Boto, né, como nós temos hoje aqui em Tramandaí uma lei municipal, que é semelhante à do Rio de Janeiro, que reconhece o pescador como patrimônio do município, a gente, enquanto entidade organização, né, e até mesmo à frente da coordenação, que é o colegiado das entidades, a gente vê na, na universidade um grande aporte né que são justamente tá acatando esses esses dados tá compilando essas informações para que se tenha de forma comprobatória que tenha a chancela aí daquilo que a gente vem falando né porque muitas medidas que são tomadas dentro de instituições normativas elas dependem de, dessas dessa hierarquia né consultoria né, de, de especialistas, de doutores na área, embora nós tenhamos, dentro do histórico da pesca, resoluções que foram feitas que, em vez de ajudar, prejudicou. Né? Eu trago aqui um número, né, que é a portaria da 445, que fala sobre as espécies que estão em área de, de, de em risco de extinção. Faz 10 anos e não teve o debate junto com a classe pesqueira, né? Assim como nós temos a IN-12, que trata a pesca do Imali, né? oceânica, que também não teve a construção dos pescadores. Então, eu, eu sempre digo que o, a universidade e as entidades, elas têm que ter o cuidado e, principalmente, a, a importância de trazer aqueles que são interessados para a discussão. São eles que têm que dizer para nós o que está ocorrendo para que a gente consiga, então, junto no colegiado, né, achar a melhor maneira para amenizar. Também é, é muito importante falar que, dentro desse contexto, de, de, de todo esse desenvolvimento, nós hoje estamos enfrentando uma questão que é questão climática. Né? Então, nós temos períodos de defesa, nós temos períodos de migração de espécies, nós temos a própria atividade pesqueira no seu declínio, no sentido pós-pandemia, que muita coisa mudou, né? e muitos tiveram que se reinventar, porque caiu a venda, feiras não ocorreram, então esse período né, pós-pandêmico nas comunidades foi bem de, de resistência, se criou-se muito mais a questão do atravessador, do comprador por essa baixa compra de, de, de direta ao consumidor, como também a própria política né, sanitária de segurança alimentar, que também é uma legislação mais pesada que falta fomento e que muitas vezes inclina para aqueles trabalhar dentro da ilegalidade. Mas a gente tem certeza que se a gente conseguir criar os ambientes onde a gente traz toda essa problemática e consiga sensibilizar aqueles que têm condições de resolver o problema, a gente consegue a solução. O que não pode ocorrer, e aí é o que a gente fala muito dentro das entidades, tanto para os presidentes, coordenadores e também para o pescador, não pode é esvaziar o espaço. né? Porque muitas vezes a gente pega esse, essa falta de estímulo que se acaba tendo o desânimo, né, a desistência. Então, a gente já está sempre aflorando. O Ivan citou uma lei estadual que nós trabalhamos sete meses e, e teve um grande esforço de todos as empresas do Estado do Rio Grande do Sul, que foi a lei estadual que institui a política estadual pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul. E essa lei, ela trouxe para nós o resgate da motivação, porque era aquilo que aquilo que nós estávamos propondo no período de sancionamento é o que a gente compreende como mínimo para a gente poder trabalhar. Lógico que hoje ainda a gente está ainda no enfrentamento, que é uma, um questionamento na STF, na ADIM dessa lei, por, por, por interesses econômicos de Santa Catarina, pela, questionando a inconstitucionalidade dessa lei, em virtude sobre milhas náuticas né e território de união. Mas quando se fala em defesa do meio ambiente, nós podemos, o Estado do Sul pode fazer uma legislação concorrente. Então eu vejo assim, na universidade hoje, e aí eu cito a FURG, né, que foi uma grande parceira, que elaborou, todo o projeto comprovando que realmente iria ajudar a classe pesqueira, porque no Rio Grande do Sul é artesanal, e nós temos aí, nesses três anos já de duração da lei, fotos, vídeos, comprovatoriamente, e teve o um resultado positivo, então nós estávamos corretos ali atrás. E eu espero, né, assim como o professor Inácio falou, que cada vez mais a universidade abra as portas né, e trabalhe em cima de projetos que dê a, a, essa segurança da atividade do pescador. Então, a gente compreende como positivo, a gente sabe que ainda há uma resistência, a gente sabe que existe um tema de casa ainda a fazer, temos algumas dificuldades ainda em compreensão e entendimento, mas isso é normal, em todos os setores a gente entende como isso. Mas eu levanto uma bandeira muito, muito clara e aonde é eu tento passar o convencimento que é a soberania alimentar, né? O pescado né, de qualidade, o pescado sendo manuseado manu, de forma correta, né? Então, é isso que a gente vem trabalhando. Obrigado aí, por enquanto. Muito obrigada, Leandro. Uh, e nós agora vamos falar, então, com o Luiz Rogério Machado, Jamaica, que é uma liderança quilombola do Quilombo dos Machado, um quilombo urbano aqui em Porto Alegre. Uh, tudo bem, Jamaica? Uh, Olá, tudo bem, Jamaica? Tudo bem. Aham, uh -huh, sim. Está uh, me ouvindo bem? Estou, escutando. Certo. Aham, uh, uh -huh. muito bem. Bem-vindo. Uh, eu gostaria, então, que tu comentasses um pouco essa relação da comunidade. Como é que é a tua comunidade contasse um pouquinho sobre a tua comunidade? E falasse dessa relação com a universidade, né? Uh, enfim, a partir de, de projetos diversos, é, Enfim, gostaria que tu falasses então nos contasses um pouquinho para nós uh, essa experiência. Boa tarde a todos e todas. Estamos escutando? Sim. Um Pode tá, falar. Tá falando tá aqui meu no notebook. Então pessoal, uh, falar um pouquinho da, da, do quilombo dos Machado, né? Como ele se, se constituiu enquanto retomada, né? Que é a, que é a grande importância. O quilombo dos Machado, ele está supostamente dentro desse território desde mais ou menos 1960, né, que é da época da minha mãe, quando era pequena, mas também toda a trajetória da minha avó, né, que é Laura Machado, uh, vindo de São Francisco de Paula, né, com a expectativa de to toda a correria, né, dentro do, do, do, do São Francisco de Paula, dentro do lado, do, do lado rural, né, onde o agronegócio começa a ter seu crescimento, e constantemente os pequenos agricultores, né, que fazem sua própria subsistência, uh, acabam sendo cada vez mais esmagados, como acontece na periferia e o, re, e o montamento né, da, do, dos quilombos urbanos aqui de Porto Alegre. Daí minha avó ela acaba vindo para Porto Alegre e acaba vindo aqui para as proximidades de Sarandi, primeiro IAPI, depois da formalização da, da, da, da Vila Agostinho, depois da Vila Brasília, até chegar aqui aproximadamente da Vila Respeito, que, que é aqui do nosso retorno, não, onde a gente é somente oriundo. Até a formalização né, da retomada desse espaço aqui, que ultimamente é o Quilombo dos Machado, né, que foi em 7 de setembro de, de 2012. 7 de setembro não pela data de 7 de setembro, mas pelo dia da retomada que a, que a gente teve aqui na comunidade. E desde então, dentro desse... Uh, esse processo aí, né, processo comunitário, aí. ancestral comunitário, a gente acaba se fortalecendo cada vez mais aqui dentro do, aqui dentro desse espaço, né. Enquanto quilombo ancestralidade, né, porque é o foco da, da minha família. Enquanto realidade toda do, de tudo aquilo que aconteceu com os quilombos urbanos, a formação dos quilombos urbanos aqui dentro de Porto Alegre. Aquele, aquele esmagamento, tirando dos fortes focos da, da, da cidade de Porto Alegre, como aconteceu com o próprio, uh, o próprio Quilombo do Areal, o próprio Quilombo do Fidegues também, né? que ainda faz resistência. Só que o Machado, na sua trajetória, é aqui na Grande Sarandi, né? entendeu? Uh, e daí, nesse fortalecimento, a gente acaba uh, entrando para esse espaço onde a gente... Uh, já tinha essa trajetória, né, ancestral, com mais ou menos 400, uh, 400, pessoas, mais ou menos. E na medida do tempo foi foi se aumentando. Onde 2013 para 2014, a gente teve a gente teve em Brasília, num processo em Brasília, a gente uh, acabou conquistando o primeiro certificado, que é o certificado de portaria, que é dado pela Fundação Palmares, né? Onde começa todo o processo Uh, que a gente diz assim, judiciário, né? Não ancestral, mas judiciário da, da própria comunidade, né? Onde todo esse tempo, né? Juntamente com, quando a gente fala em movimentos sociais, muitas pessoas de movimentos sociais aí estiveram colado nessa luta com a gente, né? Mas um patamar de importância foi a própria universidade, né? Com algumas pessoas, vamos dizer, ser não com todas, assim, a universidade de, de, de estar aqui dentro do espaço, né? Em primeiro lugar, uh, o, o pessoal da, da própria Geografia, né? que é o Núcleo de Estudos Geográficos e Ambiente, né? que é o um Negra, juntamente com a professora Cláudia Pérez, né? que não só aqui no dos Machado, mas faz um excelentíssimo trabalho uh, do mapeamento das comunidades nos quilombos urbanos aqui dentro da, da própria, de próprio Porto Alegre. Né? Ela fez fez está fazendo ainda no, no, no, no Quilombo dos Alpes, com a liderança é Laia Janja, fez uh, no Quilombo do Silva também, todo esse trabalho geográfico, está fazendo nos Flores, está né? fazendo em outras comunidades aí também, que são quilombos urbanos aqui da, da própria Porto Alegre, e, e aqui no Quilombo dos Machado, uh, desde mais ou menos 2015, 2016, mais ou menos, ela, ela vem fazendo junto com seus alunos aí, trazendo para pesquisa, trazendo para envolvimento junto com a comunidade, não só as pesquisas, mas envolvimento junto com a comunidade, para que se fortaleça ju, uh, judicialmente também, uh, para que a gente possa vencer uh, essa batalha aí dentro da, da comunidade. Ela, ela tá, fez esse trabalho agora recentemente, né? não dá para apresentar muito, muito certinho, mas é um trabalho que está sendo composto dentro da... Uh, dentro dos laudos, né, da, da própria comunidade, dentro principalmente do laudo do laudo antropológico, né, e também algumas questões também foi feita também dentro do laudo histórico já foi feito aqui dentro do da comunidade quilombo dos Machado. Também outra mega importância também que teve e está tendo até hoje aqui dentro da comunidade, né, professor Roberto, um um grande exemplo para a gente aí, né? Na luta aqui uh, cotidiana com a gente, né? Está sempre colado, sempre colaborando, sempre junto, pegando junto com o, o, com o Quilombo dos Machado, aí, né? Que é o Quinto Quilombo Urbano de Porto Alegre. Foi a questão da saúde, né? Coletiva em todo sentido aqui dentro da comunidade. Tanto antes da pandemia, com a relação que a gente tinha com os portos de saúde e até também com o. Nos hospitais que muitas vezes por a gente não ter um, um uh, como é que eu vou dizer um, um certificado de moradia né um um comprovante que a gente não tem um comprovante de resistência desculpa me perdi um pouquinho aqui não tem um comprovante de resistência uh, acabam nos uh, tendo um preconceito com a gente né da, da, da própria comunidade com é os machado mas eu também já vi isso aí em outras comunidades também que também são quilombolas e principalmente também com comunidades indígenas né então, dentro desse patamar, a gente, através de reuniões e do próprio trabalho aqui, conversando com as pessoas do, do, do Quilombo, né? Uh, uh, sobre vários tipos de doenças, sobre vários, doença, sobre doenças transmissíveis, vários tipos de doença que a própria comunidade podia podia, podia ter, vários, uh, vários tipos de defesa de como a gente podia ter, né? Agora, entrando no Covid, principalmente na questão do Covid, né? Entendeu? Que a gente viu um grande desrespeito do próprio governo assim, enquanto, enquanto com, geral, com a própria comunidade, quando eles falavam em fazer o isolamento social, né? Isolamento social para a gente é para rico, né? Você morar numa, peri, numa, numa comunidade periferia, de quilombo, de aldeia, né? Que você vai ver ali, quando mal consegue, tem uma peça para morar, muitas vezes tem um quarto, quando tem dois com muita sorte, quando tem um banheiro, entendeu? Então, mesmo assim dentro da própria comunidade algumas pessoas muitas pessoas acabaram antes da gente tomar tomar a vacina né antes da gente tomar a vacina acabam tendo acabaram tendo uh, o contato com o próprio covid né e mesmo assim uh, tanto com a saúde coletiva com outros uh, movimento de saúde também que a gente tem dentro da questão é de coletiva dentro da frente quilombola do grande do sul onde eu faço parte né também em todo esse apoio né esse apoio Uh, técnico assim, de como minimamente se manter, poder se manter dentro da sua casa, muitas vezes dentro da sua família, arriscando sua família dentro de casa, mas ao mesmo tempo se manter para que outros não não sejam infectados. E dentro desse trabalho aí, uh, com doações, a gente conseguiu doações de álcool gel, o um trabalho até hoje que a gente faz de máscara, o um trabalho de, de conscientização, né? Uh, para não afetar, uh, infectar outras pessoas, tanto antes da vacina como depois da vacina, porque mesmo a gente tomando vacina, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque a gente também somos grandes transmissores também. Então, a saúde coletiva também foi, uh, esse trabalho da saúde coletiva também, com o pessoal da URSS, através do professor Roberto e, e, e, de, e de outros colaboradores, né? também foi mega importante para que a gente não, não, ter, não tivesse e não temos ainda nenhuma morte aqui dentro da, do quilombo do Machado, mas também fora de outros quilômetros também, que ah, o trabalho da saúde coletiva tem, tem esse trabalho também de, de, de, de conscientização, né, de cuidado com a própria COVID, tanto a COVID como o tuberculose, como outras doenças também, para que a gente possa minimamente poder ah, nos manter. Então, esse trabalho... De, de algumas entidades da própria, da própria URGS, né, se torna importante, tem que ter sempre, eu creio que não só dessas entidades que estão aqui dentro do, do, dos quilômetros das aldeias, mas também de todos, tem que ter a consciência de todos, assim, para que, né, somos todos, né, como for, somos todos iguais, assim, entendeu? Para que a gente possa, com certeza, dentro do... do dentro desse trabalho, poder conscientizar não só a periferia, mas se conscientizar também para que a gente possa ter um quilombo melhor, uma aldeia melhor, um povo de terreiro melhor, uma periferia melhor e, com certeza, uma universidade melhor para poder não só estar aqui dentro, mas também levar o pessoal da, da, da própria comunidade para dentro da, da universidade para poder ter seu aprendizado tanto popular como acadêmico também. Acho nesse primeiro espaço aí é Muito obrigada, Jamaica. Uh, e acho que, assim, essa é uma discussão, né, colocada por todos vocês, né, uh, que é muito importante porque uh, a universidade, uh, ela é o espaço uh, reconhecido, né, legitimado como espaço de produção de conhecimento e também como espaço formador, né, é, e esse é, é um lugar que ele implica em muita responsabilidade, porque é, os diversos tipos de conhecimento produzidos, é, muitas vezes também estabelecem embates entre si, né? E a extensão, então, ela tem esse uh, papel de uh, uh, compromisso com as comunidades, e nós trouxemos aqui... Uh, a, a fala de comunidades tradicionais, né, é, a comunidade pesqueira, cuja atividade central é a pesca, né, é, e nessa discussão é, pela preservação uh, das suas atividades, assim como dos ecossistemas nos quais atua, né, uh, e também a comunidade tradicional quilombola, com a experiência de quilombo urbano, né, uh, e aí, eu gostaria, então, agora, de uma rodada para uh, quem quisesse colocar sobre quais são os desafios e as perspectivas né, é, nessa relação é, do poder público né, e a sociedade, e como é que a universidade ela pode uh, persistir neste engajamento, né, na, nas lutas... Uh, pela preservação dos modos de vida das comunidades tradicionais, pesqueira, quilombola, indígena, né? A partir da experiência que vocês vêm vivenciando e com os novos problemas e desafios que estão aí colocados, né? Uh, tanto das mudanças climáticas, da pandemia, né? E, uh, enfim, e de toda essa... Esses reordenamentos urbanos, né? Que, que a gente vivencia na, na Constituição, por exemplo, da cidade, né? Uh, então, gostaria agora que vocês colocassem um pouco esses desafios e essas perspectivas, né? Se me permitem, queria iniciar até com um passinho anterior, porque a, a fala da, da professora Maria Gabriela começou falando dessa função, né? de algumas das funções importantes da universidade, a coisa de produção de conhecimento, de formação, né? e é pela extensão que a gente uh, realiza uma outra função importantíssima, que é a função social da universidade, né? especialmente da universidade pública, que é exatamente levar isso que se produz de conhecimento como uma, um benefício ao, a, a, ao país, à comunidade, à cidade, ao bairro, né? E com isso, eu queria dizer o seguinte, até por essa, por essa experiência da aproximação com o Quilombo dos Machados, ficou muito evidente, e até com uma, uma, uma pequena característica, né? pequena, mas grande característica, que é o seguinte, o quanto com essa aproximação nossa, da saúde coletiva, e inclusive por alunos da saúde coletiva que também circularam por lá, o quanto a gente acaba fazendo exatamente aquilo que é extremamente freireano, né? ou seja, professora Rossineide, ou seja, construir o conhecimento juntos, porque é óbvio que a gente aprendeu tanto ou mais né, do que eles com a gente. A organização de um, do movimento quilombola aqui em Porto Alegre, a partir da frente quilombola aqui do Rio Grande do Sul, uh, com essa primeiro com essa sensibilidade de estar tá percebendo que as coisas não iam ficar muito bem, mesmo antes da pandemia, né, de ter constituído um grupo de apoio não só à saúde, aqui a gente está falando da saúde mas também tem um o grupo de apoio à educação né, fez com que a gente entendesse também as formas e os modos peculiares dessas comunidades de cuidar de si, de cuidar do outro o, a expertise, para a gente usar um termo mais nosso, assim, da academia de fazer rede de cuidado em saúde, inclusive cuidando não só das pessoas da comunidade mas também de população em situação de rua, que fica em torno ali também do, do, do território. Né? Um exemplo disso é, é todas as quartas-feiras, a confecção de marmitas para levar a alimentação, né? essa segurança alimentar para quem está em uma situação difícil também em relação a isso. Então, a gente também se aproximou e aprendeu muitas coisas que seriam até da, da nossa alçada, ou seja, da saúde, da saúde coletiva, redes de, de apoio, redes de cuidado, né, gestão do cuidado, uh, ou seja, é, in, é interessantíssimo como o movimento social inclusive garantiu a possibilidade de que a comunidade quilombola entrasse na fila da vacina, porque tinham sido excluídos de última hora naquela primeira leva né, da, da vacina. Então, a, a, aquilo que a gente tenta trabalhar na graduação da saúde coletiva, a importância de que o, o sanitarista e a sanitaristas saibam dialogar com as comunidades e com os movimentos sociais, acabou tendo ali a materialização, uh, nessa experiência, junto ao do Machado, a materialização da importância e do potencial disso, como uma, uma comunidade organizada dentro de um movimento social acaba produzindo a saúde que, muitas vezes, o Estado, o mercado, a sociedade civil organizada falharam, falharam fragorosamente, muitas vezes até intencionalmente, né? E o desafio, para passar a bola aí também, é, é, é o desafio da precariedade, né? porque a universidade pública também sofre esses ataques de, uma, de um desfinanciamento, do teto de gastos, né? não só a, a dificuldade que a própria pandemia nos coloca na, na, na impossibilidade de a gente estar mais próximo dos territórios, das pessoas muitas vezes tendo que fazer ações Uh, remotas, né, isso não é o ideal nessas horas, mas ao mesmo tempo na pandemia também chega lá com toda uma equipe, estudantes, uh, na medida que isso também uh, seria um risco à contaminação, também era um era uma barreira, né, mas a verdade é que a universidade pública também está sendo desfinanciada, também está sendo desprestigiada como política pública, né, então é um desafio de, de, de, de todos os lados, né. Mas a, a, a riqueza de a gente estar, tá, primeiro, cumprindo o papel social e ainda tendo o um retorno em formação, né, que não é a gente só que está levando, mas também está recebendo, é, é uma coisa assim, de uma magnitude impressionante. Né? Uhum. Quem mais gostaria de se colocar? Posso falar? Eu acho que tem uma coisa que a gente aprend, aprendeu muito assim aprende sempre com os movimentos e aí resgatando mesmo é, a fala de uma de uma parteira que esteve na oitava conferência nacional de saúde né e lá na hora dela se expressar ela usou a seguinte expressão ela cantou mas eu não posso não vou cantar porque não tenho a qualidade de voz dela ela disse assim assim o povo não vai não pode sobreviver sem terra para se plantar, sem ter pão para se comer. E eu acho que essas palavras elas deram vida, né, aquilo que para a gente está preconizado na carta constitucional, na nossa carta constitucional, saúde é o resultado de uma série de determinantes e condicionantes: moradia, renda, escola, economia, a própria saúde, né? E, é, e aí eu acho que essas vozes, elas nunca deixaram de, de ser ditas, de ser faladas, mas eu acho que em algum momento a universidade também contribuiu para o seu silenciamento. E eu acho que movimentos, a extensão, ela dá uma retomada nisso, que se escute essas vozes. Porque essas vozes elas nunca se calaram. Imagina o que essa mulher falou a partir de tantas vozes essa mulher de do aparteiro do Maranhão, né? E quanto de verdade tem disso? E, e quanto qual é o sonho, inclusive de um acadêmico quando ele chega ali na universidade, né? A gente deixa de discutir essas coisas, né? A gente já passa a receita. Nós da saúde somos experts nisso, e eu acho que a gente precisa de uma outra formação, e aí pensando nisso que o ecobé faz, a gente fala muito que existe uma outra moeda a gente precisa voltar parece que voltar 500 anos atrás, para falar dos movimentos né que é, essa que a gente precisa é, é, deixar tirar essa máscara branca, né? essa máscara que a universidade, muitas vezes, conforma, e inclusive no estudante que chega lá, ele, ele, ele acha que pode usar essa máscara e que usar essa máscara traz um benefício para ele. Então, acho que quando a gente fala em desafios, esses desafios são para a universidade são... De nós mesmos tirarmos as nossas máscaras e pegando essas experimentações aí do território, saber que existem territórios físicos a serem explorados, a serem é, reconhecidos, né? A serem experimentados, né? E também que existem territórios existenciais e que esses não podem ser apagados, né? A, a, a população quilombola, a população indígena, né, assim, eu lembrando agora aqui do Crenac, quando o um colega falava aí da situação, o amanhã não está à vida. E lá no ECOB, a gente fala muito isso, qual é a moeda, né, a gente faz formação e a moeda é o escambo. Então, quando é o quando ensino, quando, eu, quando a gente oferta um curso, né, a gente faz o quê? Quem está quem aprendendo vai partilhar desse curso. E essa é a moeda. Então, esse é um outro aprendizado que eu acho que é um desafio para a própria universidade, porque a gente tem disputas entre a economia colaborativa, né, hoje em dia, e a economia solidária, né, que é essa economia da do, do, do, do, do, do, do agricultura familiar. Quem nos alimenta no Brasil? Isso, às vezes, não é discutido dentro da universidade. Né? porque a Rede Globo de Televisão toda hora está dizendo que agro é tech, que agro é pop, agro é tudo, mas ela, ela foi produzida por um coletivo de mulheres da população carcerária, mulheres que, como aquela senhora gritou lá na, na 8ª, Con 8ª Conferência Nacional de Saúde, muitas vezes não são escutadas, porque a maioria delas, inclusive, são negras. Né? E isso faz a diferença. A gente vive, acho que isso no Brasil, acho que isso é um desafio para a universidade, né? É, é considerar a classe, a diversidade de gêneros, de classe, de cores, né? E pensar mesmo quem são as minorias nesse Brasil e por que nós precisamos fazer uma inversão dessas discussões. Então... É muita coisa, assim, pensar nisso que o colega colocou, né? Do distanciamento, né? Como nós, como a burguesia, como isso, do isolamento, né? E como, às vezes, era ir para a rua, era salvação para muita gente, não era ficar em casa, porque a casa é tão pequenininha, né? Que quanto mais você ficava dentro dela, mais você aglomerava e mais o vírus circulava. Então, como que a gente, acho que a extensão, ela por isso que eu falei da palavra, vamos quebrar a palavra, tensionar, né, tensionar, e eu acho que o sujeito, na contemporaneidade, é o um sujeito da exposição, e a universidade, é, esse é um desafio para a gente, que posição, que posição, que lado nós temos assumido nessas trincheiras, né, acho que é um pouco disso que eu queria colocar, professora Gabriela. Se me permite só pegar um ganchinho, na fala da Rocinei, de um outro elemento que a gente pode quebrar, é que a gente só produz conhecimento na pesquisa e na extensão, a gente aplica, quando na verdade a minha experiência foi exatamente de produzir conhecimento com a extensão. Obrigada. Quem mais gostaria? Eu poderia falar um pouquinho sobre a pesca, né, que é uma atividade também... É, às vezes tão marginalizada, né, desconhecida e pouco valorizada pela sociedade, né. Embora a gente muitas não perceba o valor que tem lá comprar um peixe fresquinho que foi capturado de forma mais sustentável, né, quando, por exemplo, com uma, né? no caso dos tarafeiros ali, eles não usaram combustível fóssil, não precisaram armazenar com freezer nada, tá lá o peixe fresco sendo capturado numa interação entre um ser, né, um ser não humano selvagem que por livre e espontânea vontade entra na barra e faz, né, se comunica com o pescador. E aí a gente tem isso aqui do nosso lado e pronto para perder, ou seja, os pescadores, quando eu entrei, eu virei professor na URGS em 2010, eles vieram e falaram comigo, eu já conhecia eles, eu sempre tive um bom contato com os pescadores na graduação, sempre interessado, né, em conhecer o mar, eu me formei na, no curso de biologia da URGS, que não tinha praticamente nada de mar, então eu vinha para ser climar aqui, fazer meus estágios e tentar, né, colar lá nos pescadores para ir para o mar e conhecer a atividade pesqueira e conhecer os peixes e os mamíferos marinhos que apareciam, né? Essa baita diversidade que a gente tem aqui no nosso litoral. E aí, né, quando eu voltei como professor, os pescadores e Inácio, nah, se o clima não fizer nada, a pesca cooperativa vai acabar, né? O jeito né, a barra era um lugar ali no verão cheio de jet ski, cheio de lanchas, e os botos desapareciam e o pescador ali com seu sustento. Muitos pescadores né, é, alimentar suas famílias, né, levar seus filhos à universidades, a cursos, né, a, a, a, a, a criar seus filhos através da pesca cooperativa e, e estavam perdendo isso. Então a gente vê também que a universidade precisa estar mais em contato com essa sociedade, né, com a comunidade, ouvi-la um pouco mais e ver como pode colocar nessa né, estrutura pública, né, porque a gente, né, é uma estrutura pública, uma estrutura do Brasil, para que a gente possa trabalhar em conjunto e na né, extensão, né, como o professor Roberto falou, eu também aprendi muito, né, nos pontos da barra, muito das minhas linhas de pesquisa, eu vou ler e pergunto para os pescadores, vem cá, o que vocês acham disso? E eles, não, ah, tem que ver isso, tem que ver aquilo, né, podia ser por aqui, e agora, né, com a questão do, do Mopert, né, que, que envolve uma, uma questão bastante complicada, né, de, de, de uma espécie ameaçada de extinção, e os pescadores diziam, ah, não, tem muito tubagre, a ciência diz tem pouco, e a juíza diz, não, bom, vocês têm o climar faça um estudo para ver realmente né, qual, é a, qual é a situação. E a gente está aqui, né, os trancos e barrancos, tentando trazer um pouco essa falta de cultura, de interação entre a universidade e a atividade pesqueira, porque muitas vezes, o que, que acontecia? O pesquisador está ali fazendo sua pesquisa, né, e isso sem, não estou criticando ninguém, mas era uma, uma, uma característica nossa, a gente fazia a nossa pesquisa lá, coletava dados, e de repente aquilo subsidiava uma lei. Ah, uma lei, olha, que nem por exemplo a 445, os dados mostram que o estoque tem declínio, vai se extinguir em tantas gerações se continuar pescando. E aí, bom, a, a, tem um gatilho, né? a legislação diz que ó, se, a, se a espécie está, né, tem risco de se extinguir, ela tem que parar de ser comercializada. E muitas vezes ningu ninguém conversava com o pescador, ninguém avisava ele desse problema. Por quê? Porque o pesquisador também não sabia que aqueles dados que ele estava gerando iam gerar uma lei ou iam né, se transformar numa lei que muitas vezes nem, nem era para aquele pescador, por exemplo, daquela comunidade que ele trabalhava. Então, acho que é, isso é muito interessante que a gente possa dialogar, ouvir eles, eles nos ouvirem, também nos entenderem, né, aprenderem com a gente e a gente aprender com eles e a pesca realmente é um desafio, a gente está vendo uma política mais voltada para a pesca industrial, né, como é a questão do agronegócio, e aqui a gente tem que milhares de famílias dependem da pesca tradicional, da pesca né, artesanal, e por sorte né, a gente ainda está conseguindo alguns espaços para lutar, para se juntar, para juntar esforços e tentar achar o um caminho do meio, né, porque a gente entende, eu particularmente entendo que o pescador, ele aprender também que precisa respeitar algumas regras, que precisa pensar né, em, defender os defe em, em defender os defesos, porque isso é o futuro dele, da família dele, e até porque não mudar. Oh, se aqui o defeso não se adequa, ah, aqui começa dia 15 de dezembro, mas pô 15 de dezembro não dá para ser, teria que ser um pouquinho depois que a gente possa discutir, trazer dados científicos, dados... Né? É, dados empíricos, dados tradicionais dados do conhecimento tradicional para que a gente possa gerar instrumentos de gestão pesqueira que atendam todos os lados e acho que esse é o caminho longo é caminho difícil, a gente aqui né? não, não, não é nada fácil construir isso mas eu acho que a gente, de certa forma, está dando os primeiros passos aqui no litoral norte nesse sentido com o Mopert. E com a pesca cooperativa, estamos, né, a partir da, da conversa com os pescadores, a gente está tentando né, também gerar instrumentos para manter, para preservar esse espetáculo da natureza que é único no mundo. Obrigada. Bom, posso Ivan? Fazer, uma, fazer uma fala rápida? que Eu preciso, daqui a pouquinho, sei que eu tenho uma, tenho uma atividade aí. É, eu vou, concordo com com Ig, ali com tudo que ele né que ele relata que vocês relatam aí façamos é, nós enquanto movimento social enquanto sindicatos né façamos é, cá a nossa meia culpa que não fomos mais eficazes na defesa é, dos movimentos sociais tanto está aí o governo que está né esse governo que está aí hoje, ele está acabando com a nossa representação. O governo que está aí hoje, ele quer liquidar a maioria, que são os pequenos. Então, assim, ele já aniquilou a questão dos movimentos sociais, que é o sindicato, que são as, as colônias, que, né, que são as representações. Né? Então, ele não quer ninguém na base com representação dos trabalhadores. É? Ele não quer a universidade. Ele não quer ninguém na volta dele, criando, cutucando ele. Então, nós temos que fazer, sim, a nossa parte. Nós temos que retomar, mas retomar com... É, não podemos mais errar. Tanto. Né? Então, esse processo todo do, dos movimentos sociais e a questão da, da, da, da política pública, a questão do, dos gestores, os gestores não estão nem aí, eles querem se eleger, é aqui, o, a todo o litoral norte, o que, que eles querem, é o maior plano é o plano é, imobiliário, não estão nem aí se tiver que construir é, edifício no, no, no, no, dentro do mar, se tiver que, com perdão da palavra, jogar merda para dentro do mar, eles não estão nem aí, os gestores não respeitam, entendeu? Eles querem a construção do, do, do plano político deles. Né? É, nós temos, na, na, na, na, entramando aí, mais de mil pescadores artesanais que não são considerados pelo uh, poder público, que não existe política pública para esse, é, esse trabalhador, para esse pescador que é a terceira economia, faz parte do, da, da, da economia do município, como terceiro é imobiliário, depois o comércio e depois a pesca. Está aqui o professor Ignácio está o Leandro aí, ó, que podem é, que, que, é, ajudar nesse processo, porque assim, ó, não tem respeito. Existe, eu estou falando aqui de Tramandaí, mas poderia falar porque o nosso sindicato ele tem base em oito municípios. E não é diferente nenhum município. Né? Tem, tem um município de Embé que faz uma construção de debate com a, com a pesca diferenciada dos outros. Mas o restante não existe. O, a, o, a nossa gestão do, do, do, de Tramandaí, onde tem uma Secretaria de Agricultura e Pesca, é, você pede para olhar o orçamento da Secretaria, É ridículo. É ridículo tem 30 mil reais para investimento no setor pesqueiro. 30 mil reais. É apenas um cabide de emprego. Então, é essa a gestão que nós sofremos. Então, nós temos que, é, sim, construir o processo, fazer o debate, mudar a cultura, porque, infelizmente, aquele lá da base, ele, no momento do voto, é um perigo. Ele, ele, ele, ele, em vez de ter, de ter o, o momento do dedinho ali deles de se defender, ele vai lá e se acaba, se liquida. Entendeu, minha gente? Desculpa um pouco do abafo aí, mas é... A gestão, é, tanto no, no governo municipal, no governo do Estado, no governo federal, estão aniquilando com... A ciência, a pesquisa, a universidade e o trabalhador. Um abraço. Obrigada, Ivan. Uh, Jamaica, quer falar? Queria queria falar um pouquinho. Tá estamos escutando, pessoal? Estou bem agora? Sim. Uh, dentro do quilombo aqui. Antes da gente qual é a importância do movimento social né? e também da da própria universidade dentro, da, da, da dentro juntamente dentro da, da, das comunidades quilombolas, indígenas, de periferia, até de povo de terreiro. Uh, 2014, a gente teve uma audiência pública na Segura, segunda vara civil do Fórum do Sarandi, foi bem... Uh, na, intermedia, uh, na intermediação que eu estava vindo de Brasília o quilombo estava com a corda no pescoço que ainda a gente não estava no, no, no na, na justiça federal a gente ainda estava assim, encaminhado ainda na justiça comum uh, quando a gente esteve em Brasília a gente conseguiu trazer o certificado de portaria diretamente da Fundação Palmares por pressão não foi por um bem querer de construção uh, de identidade negra pressão, com polícia na porta e a gente, mas outras entidades, tanto do Maranhão pesqueiros do Maranhão, tanto também do, o pessoal lá da, que teve aquele sofrimento agora recentemente lá na, na, na, na barragem lá do, lá em Minas Gerais também, como o pessoal de Belém também, pessoal de Salvador, por pressão que a gente conseguiu a situação. Mas estávamos ali, no, numa audiência né, a comunidade lá na rua sobre fazendo a pressão, mostrando os cartazes e tudo quando eu, e que entrei na sala, junto com o nosso advogado, que é o Anir, né? nosso companheiro, parceiro aí, uh, a juíza, a ação da juíza foi me olhar. Em primeiro lugar, sempre usei boné na minha vida, né? Tinha um cabelo grande, mas sempre usei boné na minha vida. Eu sabia que tinha que tirar o boné lá. Antes de entrar na porta, ela chamou dois, segurança. Mandou eu tirar o boné. Perguntou para mim o que que eu, eu, liderança do que tava estava fazendo ali. Pediu minha identidade. Me chamou de baderneiro. E mandou sentar num canto. Jogada a tática dela. Entendi todo esse racismo. Esse preconceito que ela teve. Né? Entendi no momento. Jogada dela. Que ela queresse que aquela audiência não acontecesse. Tive que jogar minha vela capoeira. Sentei. Olhei pra ela com aquela cara de, de raiva. né De 520 anos. 521 anos de raiva. né Puro racismo. Nessa, desse sequestro da África. Até agora que a gente está aqui no Brasil. Sentei no canto. Aguentei no osso, seguranças do meu lado. O Ni foi, mostrou os papéis para ela, xingou o Ni, falou que não era o momento de falar dele. Mostrou os papéis para ela, tudo certinho. Tá, pegamos na saída, eu fui nela, falei para ela assim, com aquela minha cara de raiva: muito obrigado. Ela me devolveu minha identidade, que ela queria que a gente brigasse com ela para que não acontecesse aquela situação. Pegamos e saímos, da se pega teu bando de baderneiro e vai embora. Aquilo, aquilo dali é uma ilusão, aquela vilinha lá de vocês é uma ilusão. Em primeiro lugar, todas as comunidades que temos ao redor, que não buscaram sua ancestralidade, que na época também estavam correndo que nem a gente, uh, acabaram saindo nas mãos dela. Conseguimos tirar e ir para uh, a nona vara civil da Justiça Federal. Uh, dois, uh, dois, três anos atrás, 2017, quando, 2018, quando teve todo o processo do, da comunidade do Lemos, Tivemos a reunião com. me esqueci o nome da, da, da, da, da doutora, que ainda está com o nosso processo. A doutora olhou, olhou na minha cara. Olhou na minha cara e disse assim: o que Lombo dos Machados está respirando por aparelho? É ilusão. Aquilo lá que vocês estão fazendo é ilusão. Escutei de uma desembargadora do. do, do da... tribunal da Quarta Região. Escutei, eu escutei na minha cara. Ah, não. Beleza. Você tem que ter uma regularização, mas não enquanto quilombo. Tem que ter uma regularização, como a Nazaré tem que ter, como a Vila Respeito tem que ter, como aquelas vilinhas, vilinha ali tem que ter. Ai aquele pessoal ali é muito necessitado. Eu escutei isso. Sabe qual é que é o meu entendimento nisso? Por isso que eu digo que a universidade tem que estar, o movimento social tem que estar também, colado com a gente. Sabe qual é que é esse movimento? Que muitas vezes o movimento acadêmico uma totalidade. As juíza nunca entraram numa periferia, nunca entraram num povo de terreiro, nunca entraram numa aldeia para saber a realidade e o porquê que a aldeia tá ali. Nunca quiseram saber da ancestralidade da própria aldeia, muito menos da ancestralidade do quilombo. Por quê? Foram programadas para aquilo. Nasceram em berço de ouro, papai rico, mamãe rica, fulano, entendeu? Não tiveram aquele patamar de visão de mundo. De repente eles têm aquele visão de mundo pelo que a Globo mostra, pelo que a Record mostra, pelo que, né? Ah, mataram fulano, pegaram ciclano, isso, para, babá, mil coisas que acontece? né? Que eles mostram esse lado. Mas o lado social e ancestral da comunidade não mostra. A verdadeira essência do que tem o quilombo, do que tem a aldeia, do que tem povo de terreiro, eles não mostram. Sabe o que eu penso disso desse povo aí? Medo. Eles têm medo da gente. Eles têm medo que cada vez a gente de desenvolva esse trabalho. Que cada vez a gente evolua. A gente bata no peito e diga, eu não sou neguinho jamaica, eu sou negão jamaica. Como está o nome? Eu não sou a negona fulana. Eu, sou, eu não sou a neguinha fulana, eu sou a negona. Eu não sou indígena. Eu sou indígena. Verdadeiro dono da, da terra. Eu sou um banda, sim. Eu sou nação, sim. Eu sou jexá, eu sou cabinda, eu sou jeje, eu sou nago. Eu sou. Isso eles têm medo. Uma coisa importante, se cada periferia de Porto Alegre fugisse desse patamar de Estado, desse patamar de governo, desse patamar municipal, desse patamar partidário, né, que chega ali dentro, te compra bababá, tu, tu, tu, te, te, te coloca numa rotina, tu levanta de manhã, tu vai trabalhar, trabalha, volta dorme. Levanta de manhã, vai trabalhar trabalha, volta a dorme. Não tem, te coloca naquele patamar que não tem tempo para nada e tu te esmaga num canto, tem que ser aquilo ali que eles querem? Onde você bate no peito. Sai para a rua para manifestar, sim. Bate de frente com o governo, sim. Bate de frente com o sistema, sim. Cobra dos órgãos, sim. Tanto de prefeitura, como o INCRA, como Fundação Palmares, com qualquer um. Quando você bota a cara e vai. E isso para eles é um. É, parece para eles é um desafio. Né? Para eles é um grande desafio. Quando a gente realmente tem esse processo de libertação e de liberdade. Para eles, dói muito no coração deles. Ah, eles estão nos afrontando. A gente está vendo, como o Irmão falou, esse governo que está aí. Mas outros governos também não teve muita diferença, não. E governo de pessoas que se dizem da gente. Em 2013, tomemos bomba na frente da Assembleia Legislativa lá. E foram outros governos. A gente nunca teve sossego em governo nenhum. Nossa relação é palmarina. Nossa relação é luta palmarina. Nossa relação não é esquerda nem direita, é luta palmarina. Esquerda e direita vem realmente da população europeia, que dividia os pobres dos ricos. Nossa relação quilombola, ela é palmarina em todo sentido. Então, qual é a importância dentro desse patamar que a que a que a própria universidade tem que ter esse compromisso, na verdade, de observação também, né? Tá aqui dentro, como o professor Roberto faz. Tá aqui dentro, como a professora Patrícia faz, desenvolve o trabalho Junto com a comunidade, para benefício da comunidade e com a comunidade. Todos tinham que fazer isso. E não são todos. Trabalho que a gente está fazendo agora de aula de contraturno, que está sendo também pela, pelo processo coletivo que a gente tem junto com a, com a Frente Quilombola, o meu também o pessoal da saúde coletiva e também o pessoal da, da, da, da geografia também. As crianças estão tendo aula aqui no meu pátio. No meu pátio aqui. Entendeu? não aula aqui no meu parte que a gente não tá mandando para as escolas escolas que eles crianças estão pegando covid aqui é um é, é, vamos dizer que é um grande fortalecimento porque 99% da comunidade tá, tomou a vacina então vamos deixar as crianças onde elas estão é a universidade que está aqui dentro fazendo esse trabalho juntamente com a comunidade fortalecendo esse lado uh, acadêmico também com a comunidade vai também se fortalecendo também com o popular junto não enquanto benefício próprio mas junto como a comunidade. A gente vai ver agora o pessoal, tem muito pessoal de academia lá, junto com, com os indígenas lá. Conta a PL 490, quanto o Marco Temporal. Sei lá, estão colados, estão juntos, estão brigando junto, estão coladamente juntos. Então, ao mesmo tempo que tem bastante gente, eu ainda acho que falta muita gente para esse incentivo, para estar ali dentro, para aprender bastante, pegar o popular, não dominar, mas sim estar tá junto tá junto, fazer esse trabalho juntamente, eu vou, eu vou ser bem sério. Muita gente, muitos, muitos e muitos, eu gosto das pessoas chegarem aqui, eu gosto de deixar falar. Conversa com a Kátia, conversa com a dona Dora, conversa. Vai caminhando por aí pela comunidade, vai, pega as crianças, conversa com as crianças, posso dizer qual é o pensamento que eles têm do quilômetro, que eles têm, que eles têm do, da periferia, que eles têm da polícia, que é com a polícia briga as crianças, que a polícia faz aqui dentro? Muitos mudaram o seu conceito de, sabe, tirar aquela questão pronta. Muitos nem apareceram. Nem apareceram, gente. Entendeu? Então, é importante essa relação. Né? Uma coisa também que a gente diz assim, ah, toda a periferia toda a periferia tem que estar dentro da universidade. <risos> é, tem que estar. Mas você entra para cá e vê por que, muitas vezes, a periferia não consegue estar, estar, estar dentro da universidade. Vamos concorrer um emprego por aí, que a gente vê por que a periferia, que o quilombo, que a aldeia não está dentro da universidade. Se fosse para todos, se fosse assim, nós estaria. Com certeza. Nunca perdendo o nosso popular. Que é a nossa vida, é nossa essência. De antes de 1500. Desde a renascença do, do planeta. Que é o nosso popular. Temos que estar tá lá? Temos que estar. Tá. Mas é uma dificuldade que a gente passou, se não fosse uh, a nossa movimentação enquanto comunidade, no Covid. Eu acho que muita gente tinha é morrido. Graças ao Lourdes graças a Deus, ninguém morreu. Foi um trabalho que a gente fez aqui dentro. Coletivo com universidade, com o movimento social, com a frente negra, né, que é a frente quilombola, né, que é onde a gente faz parte. Então, eu creio que é isso, é esse estar, o estar, não ir lá, estar juntamente com o Alcolilombo, juntamente com as comunidades, que as coisas vão mudar. Como o irmão falou ali, estar junto com os pescadores. O respeito pela pesquisa é importante, mas está lá. A pesquisa para beneficiar também as comunidades, como fez a professora Cláudia Quilombo, como está fazendo o professor Roberto, como está fazendo a educação e como outros que vão vir vão estar tá fazendo juntamente com a comunidade. Então, eu acho que esse é o papel importante que o movimento social, no geral, que é vários movimentos sociais, até o próprio movimento social negro, assim, se esconde. Esconde bastante. Esconde bastante. Não está onde é que é para estar. Tá. Não está onde é para estar, tá, que é a sua verdadeira essência, muitas vezes, fora da sua verdadeira essência então o que é isso tá lá dentro tá lá dentro coletivamente junto aprendendo bastante mas também colaborando com aquilo que sabe uh, para que a gente possa ter um bem viver melhor obrigado gente um grande abraço para vocês aí obrigado estamos à disposição precisa sair tá estamos à disposição tá Obrigada. grande abraço a todas aí todos tá Obrigada. valeu Ivan obrigado Obrigada, Jamaica, e acho que assim, uh, uh, o, a gente tem muitos saberes, né, e as comunidades têm saberes, e a produção de conhecimento que acontece na universidade, o conhecimento ele não é neutro, ele também não é ingênuo, né, e a universidade ela não é monolítica, uh, diversos interesses atravessam, as instituições universitárias e o processo de produção de conhecimento, o processo de formação né, acadêmica. Uh, e essa função social que ela uh, fica agregada na extensão, uh, no jogo de palavras que a Rocinete colocou, né, uh, a gente tem que pensar a extensão como uma tensão né, que ela é, externa, mas ela tem que ser interna nas nossas instituições também, né, uh, como uma tensão permanente uh, para a gente produzir movimento e produzir uh, um movimento engajado, né, em um processo de, de, de, de conhecimento que ele também seja engajado, né. Uh, porque é a partir de nossas instituições que surgem também conhecimentos para a dominação né, dos povos, das comunidades tradicionais e até uh, para o extermínio. Né? Uh, então, a gente tem um papel né, uh, nesse processo de pensar essa atenção, que ela é externa, mas ela tem que ser interna também, de diálogo, tanto no ensino, como na pesquisa, né? Uh, enfim, e eu queria também uh, agradecer, né? A, a participação de vocês, a nossa uh, rica discussão, né? Todas essas contribuições uh, e pensar nessa... Uh, nos desafios que a gente tem, né? Para essa articulação, para essa luta... Uh, e para uh, o papel da universidade, né, que ele se dá nessa tensão externa, também na tensão interna, e uh, que a gente tem como extensionista, né, uh, tanto para essa construção externa quanto internamente, né, nessa uh, valorização das lutas e desses saberes todos, né? Então uh, queria então uh, agradecer, enfim, e uh, ver se agora passar para vocês para nossa despedida final, né? Bom, eu queria agradecer, agradecer muito pela oportunidade, né? Para variar, a gente sempre aprende. Hoje aprendi bastante coisa também, né? Sobre né, todos todos esses essas outros né, essas outras lutas, essas necessidades que a gente tem de se unir essa necessidade que a gente tem de trabalhar junto, né, de interagir né, e de um buscar o fortalecimento no outro. Acho que é isso que é... A so... Eu vejo a universidade como parte da sociedade, ela não pode estar isolada, ela não pode estar dentro dos seus muros, né. ela precisa, ela é parte da sociedade, ela tem que estar ali junto com ela, né, interagindo, né, buscando soluções para os nossos problemas e trabalhando em conjunto. Então, né, a gente está passando por um momento bastante complicado, a gente sabe que, que a situação não está fácil para ninguém a gente está tá vendo assim uma né essa disrupção, essa essa essa, é, é, essa quebra e essa essa essa questão de, de tirar né da universidade é, e da sociedade esse papel importante que ele tem né para que a gente fique cada vez mais retraído e acho que a gente tem que é, é, é nessas nesses momentos que a gente precisa se fortalecer precisa trabalhar em conjunto precisa resistir precisa Esperar essa tempestade passar, a gente tem, eu acho que ao longo desses anos a gente conseguiu construir um arcabouço legal, um arcabouço, assim, uma carcaça dura, né, e e conhecimento suficiente dos dois lados, né, para saber que a gente né pode, pode passar por isso e vai passar, eu acho que, que a gente tem que ter esse otimismo lá na frente e saber que tempos melhores virão e que a gente precisa, assim, estar junto mais do que nunca, né, a universidade com a sociedade e a sociedade com a universidade, porque somos todos partes, né, dessa mesma engrenagem tão importante para todos nós. Então, mais uma vez agradeço essa oportunidade, né, de aprender tanto aqui, umas pequenas, poucas horas, e, né, me colocar à disposição também aqui para unir mais esses coletivos de saberes e de pessoas. Quem sabe para que a gente possa fazer outras iniciativas para que as pessoas também possam se identificar e entender. Né, que às vezes, muitas vezes, o seu problema ele também é também o problema dos outros, né? E essa coletividade nos ajuda a passar por esses problemas e encontrar soluções, né? Que às vezes a gente está ali e não vê, o pescador às vezes não vê como sair, né? De uma portaria que proíbe ele de pescar, que chega em dezembro, ele não pode mais pescar nada, porque aí ele vira um marginal, e daqui a pouco, né, em outro coletivo, em outro grupo de pessoas, ele pode encontrar uma solução para aquilo que ele não via uma saída. Então, acho que é muito importante que a gente, além de continuar com nossos trabalhos e a gente possa integrar né, dessa forma como tá, foi feito nessa conversa, no roda de conversa aqui, trazer esses diferentes olhares que com certeza vão nos enriquecer, nos ajudar a passar por esse momento tão ruim da nossa história que a gente vem passando. Eu agradeço, também preciso me retirar, porque tenho os compromissos com a família aqui, mas deixo, né, eu vou sair daqui a pouquinho, mas eu deixo um abraço já para todo mundo e mais uma vez agradeço por essa linda oportunidade. Obrigada, Inácio. Uma hora eu vou lá conhecer os botos e os pescadores Por da Barra. Por favor, não vai te arrepender. Não vão se arrepender. Sugiro nos acompanhar nas redes sociais, né? já falei a propaganda, né? Botos da Barra no Instagram e Botos da Barra do Itramandaí no Facebook, vocês vão ver algumas fotos, algumas iniciativas, e com certeza é um, é um espetáculo muito lindo da natureza, que vale a pena ser observado. <risos> Obrigada ai eu fiquei louca para conhecer assim o professor Inácio, porque é, eu comecei minha vida profissional na numa comunidade de pesca né e uma comunidade que pouca gente queria ir trabalhar lá tinha coragem de ir trabalhar lá Gabi conhece né e eu aprendi muito né assim o, os saberes que eu levei da universidade foram bem importantes bem potentes mas eles foram mais potencializados quando eu juntei esses saberes populares. Então, entender é, que o dia da prevenção tinha que ser o dia da lua cheia. Né? Por quê? O que que tem a ver? Que racionalidade tem? E isso tava na física. né Então, às vezes, a gente... O raio da circunferência é duas vezes maior menor que ela. né E aí, quando as mulheres vinham por baixo da praia... Elas queriam vir juntas e voltar juntas. E as prevenções eram à ta tarde. Então, às vezes, não dava para voltar todas juntas. É, não sei se vocês conseguem visualizar isso que eu estou dizendo, mas é porque não dava para voltar pelo mar né? à tarde, o final da tarde, porque a maré tinha subido. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que hoje eu discuto com, com os alunos e com as alunas. É, tem que conhecer os territórios, inclusive com essas racionalidades não dá para marcar o dia que a gente acha que é o melhor aí tem que ouvir a comunidade qual é mesmo o dia melhor e é simples não tem grandes tecnologias é só ouvir é só escutar essas vozes que nunca se calaram né o problema é quem as tem escutado e aí eu quero muito é, colocar assim da minha emoção né, do, acho que é isso, acho que a gente precisa conectar, reconectar saberes, afetos eu acho que tem um investimento sim, Jamaica, no medo tem um, tem um investimento sim, na perda da potência dos corpos né? mas nós não vamos permitir e quando eu falo nós, somos nós nós acadêmicos universitários, nós povo, porque tem povo em todo lugar mas também há um ensinamento para se negar esse povo. Né? Por isso que eu lembrei do pele negra, máscaras brancas. Então, qual é a opção que nós temos feito? A universidade, às vezes, faz a formatação, mas ela não cabe, ela não cabe, ela precisa ser ressignificada, né? ela precisa ser repensada. E esses, são esses corpos que estão por aí, que a gente precisa produzir encontros. Olha, a universidade produziu o nosso encontro. Eu já quero ir conhecer lá o boto. Te convido para conhecer o meu Icapuí, aqui no Ceará, né, que já foi da Gabi e que é de Adoro todos. Adoro o Ceará. Adoro o Ceará. E é. Que é de, Mais todos... oportunidade de conhecer. E que é de todos nós, porque nós somos filhos e filhas de uma única mãe, a Mãe Terra. Isso que a gente precisa aprender, que somos diferentes. Né? E com essa comunidade teve uma matemática que eu aprendi Que eu nunca esqueci Sozinhos a gente é cinco Agora, juntinhos, nós somos um E é isso que a gente precisa Quem vai compor essa unidade na diversidade? Né? Eu acho que isso a extensão tem nos ensinado E isso, essa tensão que nos gera internamente mas que também nos faz esperançar, né? como o Paulo Freire também nos diz, né? não do verbo esperar, mas do verbo lutar. E é lutar com, e é fazer com, e é produzir com. E é sempre pensar que estamos juntas, juntos e juntos. Porque até a língua portuguesa, essa que é preconizada, ela precisa ser destituída em muitos lugares. E nós também, da universidade, temos falado isso. Né? Existem várias línguas e nenhuma é menor do que a outra ou melhor do que a outra. A, a própria norma culta da língua tem momentos que ela precisa ser revista porque ela não dá conta, ela não dá conta das vidas. Né? Nós não somos... É, acadêmicos nós somos acadêmicas também né nós somos acadêmicos nós não somos só homens só mulheres né nós somos tem inclusive trans e onde nós estamos quais são os artigos que nos cabem né a própria constituição inclusive né ela muitas vezes ela nos, nos exclui, ela tem porções excludentes, então isso é um exercício de pensar junto, e eu fico muito feliz, a Gabi me conhece, né? eu fico muito afetada, muito emocionada de sempre poder dizer né, que sou tenho uma, a, a, a minha é, é, sou uma negra índia, né? E quem de nós brasileiros não tem, também não tem o nosso sangue? Né? mas a gente não precisa negar, porque e, e a nossa formação, infelizmente, tem trabalhado a serviço disso, né? então agora é tempo de não a emenda constitucional 95, a gente tem que lutar pela revogação, a gente tem que lutar exatamente por que, que tem esse, esses marcos regulatórios aí, né? de que regulação nós estamos fazendo, por que, que a regulação não pode ser feita pelo povos que habitam as terras, né? E por que, que tem que ser ditada? Por uma minoria que se, que se vê como maioria, né? Então, Manuel de Barros aí, é preciso transver. Então, queria muito que a gente lembrasse disso. Sozinhos seremos cinco, agora juntinhos a gente é um. E essa unidade, ela é forte, mas ela não pode apagar as diferenças e eu agradeço demais a todas, todos e todas e sigo muito emocionada e feliz de ser uma professora universitária no Nordeste brasileiro, né? Mas de continuar aprendendo, de não ser uma sujeita acabada no mundo e continuar aprendendo inclusive com você. Um beijo. Obrigada, Neidinha. Uhum. Não tá dando para ouvir, Jamaica. Escutando, pessoal? Uhum. Ei. <risos> uh, em primeiro lugar, claro, agradecer né, de coração por esse convite, né? Por esse momento uh, espetacular aí de discussão, né? Eu creio que é muito importante, sempre será muito importante, né? Para a construção, uh, eu digo, do Brasil, do mundo melhor no total, né? Na verdade. Professora Cosineide, tem um pessoal aqui que pega fortemente com a gente, que é do Ceará, que é o pessoal de Parambu e também de Açaré. Tem, a gente tem mais quase tem mais de 15 famílias aqui, que são pessoal, são até meus compadres também, Maria são meus, Uh, três são meus compadres, assim, que pegam coladamente com a gente, todos sentidos aqui, da, da, questão, da questão quilombola aqui dentro da, da comunidade. Então, né, estão sempre, sempre, sempre, 24 horas na luta com a gente aqui, e bate no peito dizendo, sou quilombola, sou quilombola, e pronto, né? Então, pra gente é emocionante. Também temos muito, muito pessoal do Haiti, quando eu vi a senhora falar que somos toda, todas as línguas, né, uma coisa importante que está acontecendo aqui dentro do, do quilombo dos Machado, é a gente, minimamente, com esse nosso... Português, imposto que a gente tem, a gente está tentando uh, fortificar os irmãos com o português e eles estão ensinando o francês e o crioulo para a gente. Entendeu? Essa transição de língua, assim, pra, né? aqui dentro da, da comunidade. Então, para nós também é prazeroso, também, né? Aqui, dentro da comunidade, é 16. 16 uh, famílias uh, haitianas que estão comporta na comunidade. Tem até um beco ali que a gente chama, agora é o beco do seu agora é o beco do Haiti, de tanto haitiano que tem, cada vez está vindo mais por tudo que está acontecendo, né? Loucura, né? Lá no Haiti, desde a morte do presidente até os terremotos, até a guerra civil, que quase nunca acabou, né? Entendeu? E para concluir, pessoal, para acabar assim um pouquinho, como capoeirista há 25 anos, né? A capoeira como uma, uma primeira luta de libertação dentro do Brasil, né? dentro dessa nossa trajetória de poder fugir, da, botar fogo na senzala e formalizar o quilombo. né? Então, ela ela tem essa prática aqui com a gente, bem dizer, diariamente, né? desde o meu ensinamento com as crianças até o ensinamento das rodas que tem aqui também dentro da comunidade. Então, vejo que a capoeira, dentro do, do sistema de Brasil, a nível de libertação, ela é mega Liberar a libertação ela é mega importante. Ela tem que estar dentro do quilombo, dentro da periferia. E agora estamos fazendo também. vamos começar a fazer um trabalho muito fortificado com as aldeias. O pessoal, os indígenas querem fazer muito. A própria capoeira também, aí é tanto o pessoal caingangue, como também os, os Guarani, né? Que são a maioria aqui no Rio Grande do Sul. Entendeu? E a gente tá bem dizer diretamente, né? Nessa luta aí contra o marco temporal, contra a PL 490, a DIN 32. Uh, 3239, pl um que é de um deputado daqui, então todas essas lei, como a senhora falou, que a gente tem que. Né? A gente sempre diz assim, né? A gente vai, vai, vai. Essa Constituição aí é falha, né? A gente vai, vai, vai. Luta, luta quando a gente acaba derrubando uma lei, uma lei aí que é contra a gente e acaba vindo outra. Então, a gente não tem sossego nunca, né? Nesses 1.521 anos e também nesses 521 anos, dentro do nosso sequestro da África para cá. Mas mesmo assim, eu vejo que a capoeira. Ela é, ela é grande especial, então ela é de tudo, tanto no canto, como na, na luta, como na dança, como em tudo. Eu queria cantar um pouquinho para vocês, para você levar para vocês assim, no dia a dia esse patamar da capoeira que a gente aprendeu. Tá bom? Vou cantar. É uma ladainha do meu mestre, mestre Ratinho, um dos caras mais antigos da capoeira aqui no Rio Grande do Sul, Capoeira Angola, né? Também teve um trabalho muito grande com o João Pequeno, que é um dos maiores capoeiristas aí do planeta, aí, e é falecido. E também Messi Mô que atender, né? Nós, eu fui. Né, com muito orgulho, souberam toda a trajetória de Moa. Eu fui até hoje, sou com muito orgulho aluno de Moa, né? Representamos aqui o Afoxé, amigo de Katengué, aqui no Rio Grande do Sul, com com Deixar da própria família dele depois que ele partiu, né? O, o, o Moa teve muito, muitas, muitas vezes aqui no Quiloma, aqui, né fortalecendo esse trabalho do Afoxé, da dança afro, o homem fazendo dança afro e a dança dos Orixá. Mas vou cantar uma ladainha para vocês, tá bom, gente? Yeah! Quer dizer, escutem Eu vivo triste neste mundo Eu vivo triste neste mundo Sem compreender Por que tanto coração É muita gente sofrendo É muita dor no coração Entra ano, sai ano É o mesmo arrastão Mas sendo assim desta maneira mas sendo assim desta maneira, a história não muda não. Mas quando eu jogo a capoeira, ou oh, eu toco um birimbá, logo vem na minha cabeça, coleca é véi o tempo da escravidão. Ei, aí você que escuta, ei, aí você que escuta, aprenda bem esta lição. Jogue sua capoeira Sem aceitar a dominação Jogue sua capoeira Sem aceitar a dominação Jogue sua capoeira Sem aceitar a dominação Sempre jogando a capoeira Sem aceitar a dominação né? então, É isso aí, agradeço a tudo Agradeço a todos e todas Tamo <risos> junto, a luta continua, né? É nós, pessoal Valeu por tudo aí muito obrigada, queridas, queridos, querides. E é, gostaria de anunciar que este foi nosso primeiro encontro do Entre Olhares. Nós temos mais dois. Um que vai discutir a curricularização da extensão e outro que vai discutir a gestão da extensão. E estão todas, todos, todos convidados para assistir a sequência dessas discussões. Muito obrigada.